Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, sim! E saiba que emagrecendo você perde os quilos do seu corpo. Para você ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo, é só você ir no bairro centro da sua cidade, se registrar, registraram se pesar em uma balança em uma farmácia e depois se pesar em uma balança em uma farmácia você anota os quilos do seu corpo no teu celular e do teu celular passa para o teu computador no microsoft excel ou no microsoft word através das tabelas como planilha no microsoft word e por exemplo dia 1 estava com 100 quilos dia 3 está com 99 quilos ah, ah perdi um quilo. Assim você tem certeza que está perdendo os quilos do seu corpo. Balança, a melhor forma de saber.